Acender a luz aqui. Fazer uma luzinha. Nós vamos fazer um.. Como é que é um? Olha os Nós vamos fazer um.. Como é que a gente chama aquele negócio? E-box? Um e-box? Um não, não é box, é um. Inbox. Ah, vou fazer um INBOX ah, O pessoal chama de INBOX, que é abrir um pacote novo de um produto, entendeu? INBOX ah, é O é. Ah. que que tu tá fazendo aí? Terminando essa roupa aqui e, Mas o que que isso aí é? Mostra aí pra mim Um é vestido da MEG é, eu já sabia! Mas tu tá fazendo de novo ou tá vamos arrumando ver. agora? Tô arrumando porque ele não se, ele ficava caindo assim do lado Ah, depois nós vamos ver a MEG também mas é isso aí, vamos fazer o inbox do. do porta-pote. Já vai sair um Shima, já estamos esquentando a água aqui. Isso. E vamos lá fazer o inbox, tá? Então tá, vai indo lá. Ó, olha é, ali. Ó, a maquininha fazendo. A máscara, Vai contar por eles. Ah, então tá. Eu acho que eles estão chegando. Lá no inbox. Então vamos iniciar o nosso. unbox. Um unbox um do. Vaso sanitário. Vou tirar aqui a máscara, não tem ninguém. Portátil. A gente chama de porta-pote. Então, esse porta-pote aqui é. Open World Open ou Vaso é, portátil porta-pote. Esse porta-pote aqui, nós pegamos lá na Turiscamper Camper que vai fazer parte do nosso camper. Então a gente trouxe para experimentar, para ver se realmente esse esse porta-pote aqui vai atender as nossas necessidades, né? Então vamos abrir ele aqui. Ele, ele foi comercializado, eu acho, que essa deve ser dessa empresa aí que a Turis Camper comprou. Vamos ver o que, que vem dentro. Vamos fechar aqui, manual do toalete portátil, ó, então aqui tem algumas partes internas, aqui a tampa, abastecimento de água, tanque de água limpa, válvula de deslizamento. Vou botar aqui, Vamos tirar aqui da, da, da caixa, vou abrir. Novinho, olha. Você novinho, né? É novinho, não dá que não dá para querer, né? Open RV www.openrv.com.br Tá? Aqui está o porta-potinho. Então, falado porta pote Porque na camiseta. Na camicleta a gente tem um vaso da Dometic. E esse aqui é diferente, porque esse aqui a gente não tem uma caixa d'água. Então a gente vai usar esse recipiente de baixo aqui para o depósito da, dos detritos. Né? Aqui, ó. Para dar descarga. E água. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, aqui é para água. A descarga é aqui. Ó, puxa. Vou mostrar aqui no detalhe. Olha ali. Puxa, abre o um buraco, lá ó. Empurra, fecha o buraco. Tá certo? É isso aí. Aqui. Deve ser para colocar água. Que é a água da, da descarga. Não é isso? E aqui. A tampinha. Ó. Um plástico. maciozinho, Tá chegando a chimarrão. no chimarrão. Olá, ali no chimarrão? Ali. Chimarrão. E os assistentes ali, ó. Oze. Oze. Tem dois. Lá o, o Thor, que já viajou com a gente. E a Chiquinha. Que é lá tem 17 anos tá fazendo pipi, os meninos foram lá para fazer pipi também, eita, agora é um festival de pipi, vamos voltar aqui, festival né, então vamos lá continuar aqui, ah deixa eu mostrar assim que fica mais fácil, então aqui ó, tá a tampinha, e vamos ver aqui, Método, pá pá pá, pressionar para água, ó, separa, tá vendo? Ele separa, olha ali, puxa, dois, solta atrás, vamos ver onde é que é isso aí. Aqui, ó, soltou, olha ali, simples, ó, né? empurra, solta, Do outro lado deve ter a mesma coisa, olha aí, e... Agora é só soltar. Segura pra mim, Seguro. Primeira vez, viu? Primeira vez que eu tô mexendo, então... Tem... Tem o disco. Manda aí, em China. Xingling, a gente diz, né? Mas é de bom. Sai, rapaz. Esse é muito curioso. Olha aí. o sistema como é que ele é tá só e uma uma borracha aqui de vedação interessante é de 20 litros esse aqui tá? fecha ó dá um estalinho ó e carrega tá vendo é isso aí ó, aí aqui leva os detritos para despejar, né? Simulando, né? a gente vai fazer alguns testes. A gente tem ideia de testar o método de compostagem, tá? Depois a gente vai ter que desenvolver mais ou menos o que é isso. E aí a gente explica melhor, né? Mas em princípio é separar o líquido do sólido, não sei se vai dar certo, né? Mas vamos ver. Isso aqui que, que é? Isso já aqui, viu? Isso aí, deixa eu mostrar ali. Você já viu isso aqui? Né? Isso aqui é, é para fazer a... a água. Isso aqui é a saída da água, óbvio, né? Ah, Entendeu? É. Não, não tem nenhum lugar para sair água. Empurra ali, a água sai aqui assim, ó. Claro. E por essa beiradinha ela escorre. Então isso aqui é a saída da água. E eu já tô ali querendo abrir, né? É. Então tá. Meg, olha a Meg. Olha ali, que bonito. Meg, hein? Ficou bonito, Meg. Quer passear? Olha, sentiu o cheirinho de antes, ó. Uhum. Eles todos se comunicam aqui. <risos> Meg, que linda. Olha ali. Ah, show Ai, de bola. É, Meg, ficou facer. É isso aí, vamos montar. Segura pra mim aqui vai me montar aqui. Segura. E encerrar. Bom, tá. Vamos lá. Dá Ó. Despeja aqui, tem que lavar. Aí já aproveita, já tem que fazer a, a limpeza dessa parte aqui também. No lugar, né? Uma torneira externa aqui. Lá nas campers do. Da Turis Camper. Vem com umas torneirinhas externas e uma bombinha d'água. Então essa bomba d'água joga lá. Água, né? com pressão em qualquer lugar que tiver e pode lavar aqui. E agora, para fechar, aqui as laterais, esse lado mesmo. Será que eu tô certo? Olha que eu tô certo, hein? Caramba, rapaz! Não precisa nem fazer faculdade. Tá vendo? Tá bom? É isso aí. Só de bola. Feito o inbox. Vamos lá. E agora? A nossa cadelinha de 17 anos e ela me adora, quer ver? Ah, diz, diz oi, diz. Tadinha, ela não tem mais dente. É Pincher, Pincher, entende? Oi.